Você pode me ajudar? Tá muito pesado. Eu preciso primeiro colocar esse grande e depois todos esses. Uai, estou aqui pra isso, né? Ele tem que ser Você vai querer todos? Todos, todos esses. Não, pode deixar assim. Assim tá bom. É. Aí agora esse grande, por favor. Esse aqui que tá forte. Aí na E mais esses, esses aqui. Amigo, você mas vai abrir muito aqui no, no um Jocambia Show. Aham. Vamos rir, vamos ouvir. Obrigada, viu? Ah, aqui, mas não tem mais uma ajuda, não? Ah, por enquanto, só isso, viu? É um, Obrigada. Eu, amor. Chegou, ah, pois ah! eu deixei tudo preparadinho para pra você. Porém, mas estou Aqui. Ele me ajudou aqui Mas, colocar. Arrumou, ajudou a colocar. Ah, arrumou um ajudante, né? É, ajudei um trouxa aqui. Forte. É, um não, otário. Aí. Sou otário agora? Você que. Ai. Parei de fazer aqui. Você pois colocou. é, eu te pedi ajuda, é pro meu namorado. Isso tá não. muito leve, Vai, né? maluco, faz favor. Pega mais peso lá pra mim. Pega lá, rapaz. Por que não vai pegar? <risos> Me ajudar? Opa, lógico agora, melhorou. Eu preciso colocar esse peso grande aqui primeiro. E esses outros aqui? Pode ser esses? maravilhoso, hein? Ah, obrigada. Muita academia, tá né? Você, obrigada. Mas esses dois aqui, por tá favor. Delícia, você, hein? <risos> Sensacional, Obrigada. Vamos embora, vamos embora. Só mais um. Tá bom. Obrigada, viu? Oi amor! Ah, já tomei minha proteína. Ai que delícia! Ah, já deixou pronto pra mim? Já deixou prontinho. Ah, ele deixou tudo pronto beleza. pra você. Beleza! Arrumei ah, um trouxa aqui. Você. Aí sim! Pra mim não. Eu pedi um favor pro meu marido. Não, eu vou colocar o peso aqui pra você. Não, pra ele. Vou chegar. Tá muito leve, bem. Vai maluco. Põe mais peso aí. Ah, rapaz, põe peso aí. Pôr peso Você não vai pôr peso não, rapaz? Cheirinho. Vai pôr. Vamos, vamos lá, pô. Não, vou pôr o peso. Vai pegar o peso. P... Vamos lá, vai encarar. Não, não. <risos> <risos> olha, olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Oi, tudo bem? Você pode me dar uma forcinha aqui que tá muito pesado. Eu preciso desse grande. É mais dois desses. É, azul, hum, assim, eu amor. acabei o braço, hein? Oi, amor. Não, tá pois já, é. tá ah, já tá montadinho, Ai, amor, ele Que bom, tudinho. Você? Montei pra ela. Tá o ah, um, um coxinho você. aí? Pra mim não, vale pra não, ele. Não, eu não dou conta de pegar esse peso. Pra ele. Pra ajudar. Então, eu pedi pra eu deixar prontinho não, pra, pra ele. ele não, Queria aí. fazer uma surpresa pra ele. Esse cara não, é meu marido. Galera, eu não montei pra você não. Tá muito leve, velho. Muito leve. Lé? Montei pra ela. Tá vendo ali? Pega lá mais três e de lá. Não. Vai pegar não? Então É o seguinte, eu vou agachar com você aqui agora, malandro. Ó, bota aqui.